Tá ouvindo, Pemas? Bom dia, pai oh, Bom dia, pai Meu bom... Deus, meu, meu fone tava desconfigurado aqui Eu falando sozinho, beleza? Ah, beleza, valei Bom dia Bom dia, filho Coisa linda Tá, tá online desde bom... que hora aí? Ah, eu abri 6h50, e... eu acho Uma parada assim ah, Na rai, pegada esse, esse é o na ver... O ver... A verdadeira na pegada, né, mano? Tá fácil pra você aí Falar um pouco de como que foi essa rotina, mano Que hora que você acordou Se você fez cocô Se você tomou banho Se você fez o café Como que foi se você alongou Tem um, tem um mano, negócio eu... específico e especial pra nós? Eu Acordei. Aí eu fui no banheiro dar, né? Aquela baseada né? Que ótimo. Depois que você da acordou? gente de ontem não tem como. Acordei, mano. Era 5 e meia. Ó, oh, beleza. Era 5 e meia. Aí fui no banheiro, aí fiquei lá na privada, né? Dando aquela. Mas aí, aí, mano, mexi você no tava Twitter. na privada. É, aí mexeu no aí, Twitter, É, né, isso. mexi beleza. no Twitter. Aí, pô, vemos as fofocas do dia, né? Tem que estar tá atualizado. Na correto. Atualizei. Na hum. Atualizei, pá. Aí subiu o cheirão, abriu o vitro pra dar aquela, né? Aquela saídinha do cheiro, né? Que, pô, tamo comendo ovo aí, família. Tá pegado. O negócio tá Chernobyl aí Aí, mano, beleza, descarguinha, pô Inclusive, a minha descarga tá com defeito Então, mano, você tem que esperar a água subir, né Na caixa Aí você aperta um botãozinho ali manual pra encher Senão vai ficar vazando água Aí, inclusive, se você é bombeiro aí Na parte de Tajbab, Minas Gerais Pode vir dar uma moralzinha aqui que estão precisando Correto Olha Aí levantei e fui... os detalhes, é. Os detalhes, é Que bagulho é bonito Aí fui lá fazer um pão com ovo Aí você quer pegar a visão do pão, Marquinhos? Pode lançar brava Pega, ó Pãozinho integral da Visconti Hum, coisa linda, não tem como o melhor, o melhor pão que tá tendo Um queijo de ricota pra você passar ali no pão Aquele creminho, né, de ricota, que fala Caralho, uh. Aí depois você pega aquele queijo mineiro, que é mais conhecido como queijo minas uh, Taca porra. três pedacinhos ali Aí, mano, depois você vem o ketchup zero É isso aí, é mano, que isso aí é, é isso? É o mas o ketchup cedo, mano Não, certeza, cedo Certeza, Alguém me chama de louco eu chamo de luz. Louco, Coisa linda. Louco, louco, louco, louco, louco, Aí, louco. mano, beleza, põe três ovos na frigideira. Taca ali um azeitinho se quiser. Óleo não, quer pegar? Puf, aí você faz o pão, terminou, comeu. Enche o galão de dois litros de água. Aí o que, que acontece? Escovar o dente, né? Dá aquela higienizada, pá. Aí depois abre a stream E é isso. Caralho, lancei Nossa, a lá lá com o um cara aqui. Uh, opa, tô. Tô ouvindo o Tark. Tem TP, TTP. Vê se é bom pra você. Tem que tem. ver se é bom. Se não é for bom, bom, bom, é bom. É bom então, mano. É bom, nós brinca, não brinca, nós brinca. Tá. Vou dar uma sugada aqui, ó. Beleza. Aqui, ó. Tem uma galera pro C, ó. Toma. Mais um. Pega. Aê, garoto. Uh! Dá ali. Mano. Bora. Foda-se só pra testar o dano. Só pra testar, vambora. Não vai dar bom, não, Pê. Mas não vai dar bom, não, mano. Calma, calma, eu vai jogando, amei, não, vai jogando, vai jogando, desanima não, desanima não. Extreme CLT, que fala. Calma, tá, Marquinhos. Ai! Eu não, ele a... cancelou meu mamão! Dá um tapão nele, né, peba. Ai, eu baforei, não deu pra baforar. Tá bom, tá bom, o Zed tá aí, o Zed eu tá bom. aí, tá bom. O Zed matou, o Zed, Zed matou. Meu Deus, que coisa feia. Inimigos da, razão, da gameplay, que é isso, rapaziada. Não, acho isso, que eu, eu ficou... fui um pouco inimigo ali da gameplay, mas tá bom. Eu que o sem tem maior cara de ter um caulizão, né, galera? Só comentando assim por cima, só falando mesmo, em especial. Oh, tá legal. Não, estou aí. Queria, viu, Marquinhos? Queria. A pegada Sabe mais legal. o meu apelido na. Sal, é. o povo aqui na minha live chama de calvo e brocha, pô. Não tem como. Calvo e brocha. Marquinhos, o hum. que você prefere? Ser calvo ou ser brocha? Você tem que escolher um, um dos dois. Ah, ser calvo, mano. eu já rapo tudo. Fico carecão. Fico com cara de bandido assim, de mau, de... <risos> Tá ligado? Já dá pra dar uma. Hum. Pode Já ter, é um tesão Deus, Deus. a mais, casa guerreira É pux, verdade. Né, dá entendeu? pra fazer um feitiço diferente, né? Ah, ué, vem carecão assim, é. pensa ficar esfregando a careca assim. Como é que a galera sabe que você é brocha O que, que aconteceu? Perguntar ah, as vazou, as vazou vocês, né, tá? mano? Vazou, vazou, vazou. Ah, mas às vezes acontece, mano. Às mara... vezes, né? Entendeu? Às vezes não quer é, jogar, o menino guerreirinho tá não. mais cabeça baixo. Eu tenho TP, mas... Hum. Hum, acho que eu pego ela, hein? Será acho que, eu que, que eu pego eu, ela no eu, chifre? Bora, bora! Sim, oh, não o Jimmy que jogou, que jogou Jimmy jogou! História da Jacqueline para ver o CS. Puxei! Ah, vou cabecear todo mundo. Fiz uma loucura aqui, lá, fiz uma tô? loucura, fiz uma loucura! Nossa. Nossa senhora, Marquinhos jogando! Acho que eu pego, hein? Hum, Vem, vamos, vamos vamo, desanima, vamo, desanima! Ahhhhh! Fleche! as nosso! Tá bom, foi bom ah, foi não, ousado, não, hein, mas foi ousado, hein, mano. Ô, o, o Pê, a guerreira donatou aqui em especial, falou que tá um ah. pouco triste hoje. Pediu ah. uma rosinha e tal, mandei a rosinha. Fez um questionamento pra mim que eu vou que que eu até fazer pareci, pra você mano. também, mano. Tipo, o que que você faz quando você tá triste, tá ligado? Porra, o que que eu faço quando eu tô triste, mano? E Valeu se molou o pelo sangue. O que mano. eu ando fazendo ah, ultimamente ah, é... Sai de casa, sozinho, vou, mano. Eu faço muito isso a... também, véi. Vou observar uhum. a natureza, observar uhum. as árvores, God. os lagos. Valeu, Jotamito, obrigado. Pelos é, dois mano, meses, pai. nunca fico triste depois disso, cara. Essa é a Truzinha. Mano, eu... Tem várias é coisas, né, galera, que dá pra fazer, mano. Ó, o Ezinha Não, já você... mandou um Ox ali, mas nós tomamos gin na sua casa, né, Ezinha? Mas, mano, <risos> ali foi só alguns drinks, mano. Quando eu pego pra beber mesmo, eu falo pra beber mesmo, mano. Tipo, uma garrafa <risos> pra três brothers, saca? Ali nós tomamos socialmente, pá, belezinha. Drinkzinha, eu bebo, juro, e tal. Não, muito. Mas é assim, a minha predileta, mano, mano. mano. Nas antigas. Mano, eu vou apertar um R esquisito aqui, Pemas. Eu tenho TP, hein. Eu tô chegando, hein. Dá pra ir baixo. Ah, Markman aí muito princesa, bom, né? Figado, ah, os caras de deu de uma vem. brecha, né, mano? Cara, bom. Corói Carinha de, de príncipe. Eu... <risos> Ó o Ezima. Carinha de princesa e fígado de viking Ai, ai, ai Cara fofo, né? Depois ele fala que não é fofo Ele acha ruim que nós chamamos de fofo ainda Mas engraçado que eu tava sentindo um gosto de rum Naquele que eu tomei lá, oizinho Nossa, matar tá, esse aqui tá bom, mano Vai dar uma moral Tá, tem que tirar o barulho O bombeirinho aí, já mano. tomou? Bombeirinho? Não, esse eu nunca nem vi, não Nunca tomou bombeirinho? bombeirinho já viu bombeirinho a cachaça não. que chama pau grande? Ah, essa aí <risos> Essa é a classe. Eu nunca tomei, <risos> não aí. vai ter um então ganhando da live aqui que adere. Ô, oh, quero apertar R mid, mano. Vou pegar um deles deles. Hum. Essa foguezinha é da hora pra Fiddle, né? É boa, gostei. Testando agora. Ah, por que eu não dei será, hein, mano? Achei que ia dar fur. Mano, eu posso apertar um R muito doido aqui, velho. Mas eu acho que eles devem imaginar. Hum. Eu apertei, acho que eu já apertei. Eu fui, eu fui, eu, eu fui. Eu vi a brecha fui. nos maguinhos aqui, ó. Toma. Joguei na Lulu. Aí, ó. Terminou. É isso, nice. é isso. Oh, eu joguei os dois pro ar. Tá pra matar, dá pra matar. Dá pra tô matar. sugando. um gostou. Nice, sugar, tá, bom, tá bom, tá bom. bom. Tá uh, final. Acho, acho uh, que uh. eu não vou mais, não, agora, tá bom. Nice, tá suave. Nice. Ô, bobear é GG, tá? Que pá que é mesmo. Foda que dar o Darius tem baron. Ele pode ficar bufando. Não, nós nice, nice, nice. caceta ele, você vem comigo? Ó, talvez eu pego! Peguei. Pegou. Sai da pro. Levantou. Aí ficou fácil, Marquinhos. Caralho, jogão, pai. Coisa linda. Caraca, velho. A ideia era FF aí, beleza.